Quase matei. Tá de cara? Não, peraí. <risos> Errei. Tu acredita numa merda dessa? Ai, de boa. Ai, de boa. Deu. Matei.